Eu tô aqui no Santa Ilda. Santa Ilda a gente falava, mais era só por causa dessa avenida, né? avenida da Santa Ilda hoje é... É doutor... Facuri? Chafi Facuri. Chafi Facuri. Santa Ilda tá ligado ao Noêmia. De casa do Noêmia. De é lá do... Noêmio, de casa Santa Ilda. E mais atrás aqui é... Ângela Rosa pra baixo, né? Como é que é? Ângela Rosa é de lá da, do... De lado do Corvo, né? É, de lado do Corvo. E a Santa Cruz. Santa Cruz. Estou conversando com um morador aqui, bem antigo, né? Quando o senhor chegou aqui. Não tinha nada aqui. Era tudo. descampado. Aqui, aqui, aqui não vinha condição aqui, ó. quando estava chovendo. É, extra... é terra e barro. É terra e buraco. Aqui furava valeta dessa fundura assim, ó. de chuva. Como que é o nome do senhor? Antônio. Antônio? Antônio Fernandes do Nascimento. Eu sou Antônio. O senhor já me falou aqui o nome dos irmãos do senhor, o irmão que faleceu e das irmãs. José dos Reis. José dos Reis Lima. Maria Conceição. Termina Cândida de Jesus. Ela é, de Euripo... Nascimento, Antônio Fernando do Nascimento, Etervina Cândido de Jesus, Edlaine, Edilane é só Edlaine, não me lembro. E é esse. O pai do senhor chamava? Joaquim Fernando de Lima. Fernando de Lima, e a mãe? Zumbir, eu é caso do nascimento. Meu pai faleceu agora em fevereiro, ele fez 100 anos, dia 7 de, de, de fevereiro, passou três dias e faleceu. Mas chegou no 100. 100 anos. Parece que ele estava esperando só os 100 anos mesmo. E a mãe do senhor? A Minha mãe morreu mais nova. Como que a chamava, velho? Desormir é o frase do nascimento. O senhor conheceu irmãos do pai do senhor? Tio? Conheci. Quem é que é? Os irmãos dele, eu conheci tudo Como que chamava era Eles eram três irmãos O nome assim inteiro não era Não, só o primeiro nome Francisco Ana E o Joaquim E o Joaquim E, e da mãe do senhor? O senhor conheceu mais? Conheci Maria José O, ele veio de Capitiga, com 20 anos, 17 anos né, 17 o senhor anos. saiu de lá, e o senhor veio direto para Franca já? Direto pra Franca. Aqui o senhor trabalhou com o que, senhor? Eu trabalhei com muita coisa, eu trabalhei com ônibus trabalhei de mecânico, eu trabalhei com um caminhão meu, eu, eu tava fazendo a conta que o tempo que eu trabalhei, eu trabalhei 70 anos. você senhor tá com quantos anos hoje? Hoje eu tô com 79. Comecei com sete anos. Trabalhar. E sempre trabalhando? Sempre trabalhando. E franca, aqui o senhor morou na Santa Cruz? Na Santa Cruz, no bairro São José. E lá na, na. Cidade Nova. Cidade Nova. Então o senhor viu essa franca crescer? Nossa. Sim. Porque eu sou. Senhor... Chegou aqui uns 70 anos atrás. Não, sessenta e poucos anos atrás. O, no, o Noemi aqui não tinha nada. Ih, pra cá não tinha nada. Era até na Santa Rita, até na, na, na, na, nas casas populares da, da Avenida Brasil. Vila Aparecida ali. Vila Aparecida ali. A, a Presidente Varga da Terra. Ali no lanchão não tinha nada, não. não. O ali, lanchão ali era, era isolado. Era uma, uma fazendinha, um sítio. Um sítio. E hoje, hoje é um bairro nobre lá, né? É o, o nome do senhor é... O primeiro nome é... Antônio. Eu sou Antônio. Ah, eles falam que quem vive muito, vê muito. Então o senhor viu muita coisa dessa franca? Ah, vi. A Santa Cruz ali, isso ainda tinha avistou muito eucalipto ali, aí Ali tinha eucalipto, tinha cerrado, tinha... Quanto é trem? Do escarabuço ali, daqueles... Ah, a Nicasta que é a subida lá do fora ali, quando chovia, não subia de jeito nenhum. Bom, a terra aqui da, da Franca, é, ela é meio arenosa, né? É, mas e... ali era uma, era uma, uma pissarra grudenta. Ali na... na, na... Na, no major Castro, lá de lá. Aonde, ali que era o Campo das Galinhas, não? Que eles falavam? Não. Não. não. Perto do nosso senhor das graças ali? Não. Não é, não. não. tinha não. Eu sou Antônio. O avô do senhor, o senhor falou que conheceu. Como que eu chamava? Leopoldo. Leopoldo de. Ah, o sobrenome não lembro. Deve ser Fernandes, né? O nascimento. O nascimento. É. O... E a avó? A avó chamava Maria Luísa Barato. Ah, o senhor é barato. Eu já, eu já conversei com gente aqui barato. É uma, minha avó dessa... é barato. E, eu, e, eu, e o pessoal não quis carregar o nome barato não. não. Tá tudo claro, né? Ah, é. Aqui em Franca tem barato. Tem bastante. E lá daquela região também. Eu já conversei com o senhor Barato. né aí E, e a avó do senhor é Parato. Barato. É. O senhor não conheceu irmã da avó, não? Napoleão Barato. Antônio Barato. Essa só. Depois eu vou conferir com o vídeo que eu tenho com o senhor Barato. E, não me engano, ele é de Tirapuã, aquela região ali. É, era para Para frente de Tirapuã. Ele... Lá em Capitica o senhor morou em fazenda. Só fazenda. Que fazenda que o senhor morou lá na época? Senhor... Ah, nem nome, tinha... morando em Ferreira. Ferreira? Ferreira. O senhor conheceu o primeiro nome desses Ferreira, quem é que era? Não. Não. Ali é a ferreirada grande, né? Ixi, Muita gente. Muito gente. Ali é, tinha fazendas boas de café e... Sim. milho, gado mato, mato, tinha mato. muito mato fechado o, o senhor Antônio é pra falar não, mas e, o ser humano acabou com as matas, né ali tinha cada e tá acabando com tudo, né uai, o senhor veio aqui, onde é que o senhor veio morar isso aqui era pasto, a era tudo a tecnologia tá acabando com tudo tá. Né? não, tem, não é. tá tendo mão de obra mais, não tá tendo nada é o pessoal que está... Meu filho foi ah. semana passada em São Paulo, numa feira de máquinas, lá ele tem marcenaria É. Aqui. Ele foi numa feira lá, a máquina faz o móvel sozinho. Pega a peça, põe no lugar, parafuso. Ele foi lá ver. Você, é. Antônio, quantos filhos o senhor tem? Ah, é. Agora vivo tem só um. Eu sou Mas... pai, de, pai de dois. Um faleceu e esse cara O E O senhor ajuda ele lá ou não? Ajuda. E ele compra jacarandá onde? Ah, só MDF agora, né? É, não tem mais essa? Madeira não tem mais. IP? Não, ele não trabalha só com, só com MDF. E aonde que ele começou a trabalhar assim, que ele animou com a roça, com. com mexer com madeira? Porque aqui. Na, naquela avenida ali perto do, do Sese, na Santa Cruz, tem madeireira, duas madeireiras que são lá de Capitinga. É. é, são lá de Capitinga, daqui né, é pessoal de lá. Aí ah, eu estou tô, tô fechando essa história do São Antônio. Eu, o nosso objetivo é a gente é, localizar os antepassados, né? O pai, os avós e o São Antônio deu uma contribuição boa aqui. E falando da avó dele que era barato. E o avô fer é nascimento, né? É. Nascimento. Ô senhor Antônio, muito obrigado ao senhor. O oh, que, que o senhor marca aqui em Franca? Que fala só, ah, isso aqui é o, o, um tempo bonito que o senhor marcou. Eu conheci bastante lugar. O senhor dirigiu o carro muito? Porque o senhor é mecânico, né? Mecânico, motorista tipo minha conta, trabalhei em empresa, trabalhei na São José, na São Bento, na Cometa e na Alta Aparecida. A Alta Aparecida quando era lá do Champanha. Do É. O senhor lembra daqueles donos lá dela? O Parreira? O Parreira, o Zé, Zé Carlos. Zé Carlos, o Asturfo. Astorfo. Ah, A... Eu andei é, muito. o Zé Carlos. Teve um que comprou fazenda lá para Goiás lá fora, eu não lembro o nome dele. O, o seu senhor... era cinco assim, do dono. É aquele pessoal ali rodava essa região toda aqui no barro, né, na terra. Sim. Não tinha asfalto ainda, né? Não. E o senhor que trabalhava como trocador ou motorista? Motorista. Motorista. Eu andei muito naquela... É, nossa senhora de de Lourdes e de Alta Aparecida. E Aparecida. É ali perto da minha casa, eu moro ali pertinho, no Champanhar. Champagnat? É. Hoje é. aonde que é garagem, hoje é.. Toninho. É, é pra cima do Toninho. Cima o Toninho aí. já existia, porque o Toninho era a fábrica do Palermo, calçados Palermo, né? Não, o Toninho. Toninho o. Supermercado. Supermercado. Aonde que eu é tô Toninho hoje, ali era a fábrica do Hélio Palermo, Calçados Palermo. Palermo. É. O senhor Antônio, valeu então. Deus abençoe, foi bom registrar aqui. O senhor casou aonde? Casei em Pantocinho Paulista. A esposa do senhor que família? Família de Ferreira também. tá Como que ela chama o nome dela? Maria Mirtha Ferreira O sogro do senhor, era como parecida, que chama? Né? É, o sogro chamava como? Damião Ferreira da Silva Lá de é Não, lá de Capitinga também De Capitinga Ele veio para Patocínio, mudou para pra fazenda perto de Patocínio E o senhor conheceu, era num no, no baile lá no, no, no... Como é que eles é, falavam? A tolda, que dançava muito na tolda, né? Ah, Foi claro. pano Conheci é, de, ela de, desde pequeno, nós convivíamos junto. Né? Nas roças lá. É. é isso aí. A vida é uma caminhada. É uma história, né? É uma história. Quem está vivo está vendo muita coisa acontecer. O senhor já viu muito, né? Já. Ó, foi muito bom conversar com o senhor. O prazer foi meu. Deus abençoe. Amigo. Sou Antônio. Só so, so ia ali ver se eu pego um ônibus ali. Isso é bom. Oh, um abraço. Outro. Eu vou filmar o senhor caminhando. É só. É Antônio, vai. Já tem o sinal aqui que a é bateria está acabando. Eu vou publicar isso Estou aqui. aqui na Santa Hilda A mangueira tá do, do finalzinho, a grande árvore, aqui na Santa Ilda, aqui na Ilda, ela resistiu, mas acabou secando, ela foi contaminada. uma grande árvore mangueira que agora já ficou só na cinza por enquanto tem alguns galhos hoje dia 15 do 7 de 2022 aqui em Santa Rita onde que o Tia faz os, o corpo do bolete esse é bom, Já tá rodando lá o corpo no rolete.